Tchau, benvenuto, vindo bem ou bem-revista, bem-revista. Eu sou Ana Paula, sou professora de italiano desde os primórdios, desde 2012, aqui no YouTube. E eu quero saber de você: é ou bem-revista? Ou seja, benvenuto, eu, eu, vou, eu tenho que te dar as boas-vindas porque é a sua primeira vez aqui. Escreve aí nos comentários: benvenuto ou bem ou se você é bem revisto, ou seja, que bom te ver novamente por aqui. Me diga aí nos comentários se você já me conhecia ou se está me conhecendo agora. Muito bem, se você está me conhecendo agora, já te convido a me seguir aqui, a se inscrever no canal, a deixar já o seu gostei sim, deixa agora o seu gostei. Por quê? Porque hoje a nossa aula será com música. E o que acontece? Esse quadro tão amado de aprender italiano com música, aqui no Itália com a Ana Paula... Normalmente, eu coloco pedaços da música, só que não tem jeito, o YouTube me bloqueia sempre, às vezes cancela o vídeo, eu tenho que fazer umas coisas, enfim. É sempre muito complicado colocar pedaços de música por causa dos direitos autorais, eu até deixo o máximo 15 segundos, eu faço tudo aquilo que falam. Ou então, mudar a tonalidade da música, mas não adianta, o YouTube me pega sempre de jeito. Então, hoje, hoje, a gente vai cantar eu e você, você aí de casa e eu daqui do lado de cá então antes que você não queira me deixar um like porque vai ouvir minha voz porque hoje vai, hoje vamos cantar juntos então antes que você, ou, né, você vai ouvir minha voz e vai falar nossa, acho que eu vou dar um dislike, já deixa o seu like agora por quê? porque você vai aprender muita coisa aqui, independente da minha voz né, que a gente vai cantar para poder treinar juntos. Nós não somos cantores, mas gostamos de música e gostamos de cantar. Então, a gente vai treinar juntos, treinar pronúncia juntos. Você vai aprender muita coisa aqui, além de descobrir o que diz essa música maravilhosa que nós estudaremos hoje. E além disso, a parte gramatical que nós vamos ver hoje é bem importante da língua italiana, você vai ver como vai ser fácil o tempo futuro, os verbos no futuro em italiano. Eu trabalharei, eu farei, eu serei e por aí vai. Eu vou te explicar de um modo muito breve e muito fácil que você nunca mais vai se esquecer. E além disso, antes de começar, já quero te avisar que além de me seguir aqui no YouTube, eu tenho também uma página no Instagram em que publico conteúdos diariamente e um canal no telegram e é através desse canal no telegram que eu vou disponibilizar o arquivo hoje com tudo que a gente vai ver aqui hoje a letra da música né em italiano a tradução para o português e os exemplos que eu vou te dar hoje aqui de tempo verbal no futuro em italiano você tá pronto tá pronta então vamos começar É, eu gostaria de dizer qual é a música, é uma música muito, muito famosa, que foi interpretada pelo cantor italiano Zucchero, que é um docinho de pessoa, tem graça nenhuma, né? <risos> para que você saiba, Zucchero. É açúcar em italiano e esse é o nome artístico aí desse cantor, Zucchero. É, essa música foi primeiramente interpretada por ele e depois pela nossa Laura, Laura Pausini, tão amada Laura Pausini e se chama Come sole all'improviso, como o sol de repente. Então, antes de a gente analisar o texto dessa música, a letra dessa música, vamos falar aí sobre... Sobre o futuro, o futuro no italiano Rapidamente, eu gostaria que você observasse as terminações Porque existe um standard, existe um modelo Existe uma terminação comum aos tempos verbais E neste caso, ao futuro Então, quando você estiver falando de você Quando você estiver falando na primeira pessoa do singular io, o futuro, os verbos no futuro Olha como eles terminarão com O. E quando você está falando na primeira pessoa, olha a terminação O. Por exemplo, o verbo essere, ser, é eu sarò. O verbo avere, io avrò. haver é ter, né? Io avrò, eu terei. O verbo lavorare, trabalhar, eu trabalharei. Io lavorerò. O verbo partir é partir, ir, embora, partir, partiró. Ok? Quando estiver falando na segunda pessoa, que é tu, o verbo essere, tu sarai, você será, tu sarai, ou tu avrai, você terá, avrai, trabalhar, tu lavorerai, você trabalhará, tu lavorerai, e partirai, é você partirá, tu partirai, olha a terminação aqui, com tu, a terminação será ai. Certo? Agora, Lui ou Lei? Ele ou ela? Olha aqui. Lui será. Ele será ou ela será? Lei será. Lui será. Lei será. Ele terá ou ela terá? Lui haverá ou Lei avrá? Ele trabalhará ou ela trabalhará? Lui lavorerá ou Lei lavorerá? ele ou ela partirá, lui partirá ou lei partirá. Então, na primeira pessoa, o final é o. Segunda pessoa, tu, final é ai. E terceira pessoa do singular, final é a. Olha que simples, a gente já viu todas as pessoas aí no singular. Agora vamos ver o plural? Noi, que é nós. Noi. Olha aqui, nós seremos. É noi, saremos. Noi saremo. Ter, avere, ficaria assim, né? Nós teremos. Noi avremo. Noi avremo. Trabalharemos. Noi lavoreremo. Peraí que eu tenho a luzinha aqui, ó que bonitinha. Noi lavoreremo, lavoreremo. E nós partiremos. Noi partiremo. Olha a terminação com noi. Noi é emo, final, emo, dos verbos, isso daqui não é para você ficar gravando, nossa, meu Deus, agora eu tenho que decorar, embora seja muito fácil de decorar, se você quiser decorar, tudo bem, mas, se você está começando agora, o importante é reconhecer essas terminações, quando você estiver ouvindo, se você reconhecer, você vai saber do que a pessoa está falando, né, que ela está falando, por exemplo, do futuro, então, você vai reconhecer esse finalzinho aí dos verbos. Agora com VOI. VOI no italiano é VOZ. Nós não costumamos usar o VOZ, mas no italiano se usa muito VOI. Quando? Quando eu estou falando com VOCÊS, no plural. VOI, quando estou falando com VOI, tá? Então, no italiano se usa. Se usa todas as pessoas, todas as conjugações. É tudo muito certinho. Olha aqui a terminação com VOI no italiano. Em se tratando de ESSERE ou SER, né? Vocês serão, fica, voi sarete. Olha aqui, sarete. Vocês terão, voi avrete. É o verbo haver, certo? Olha o final, ete, voi avrete. Vocês trabalharão, sempre futuro, voi lavorerete. O verbo é lavorare, voi lavorerete. Vocês partirão, voi partirete. E finalmente vamos falar deles. Deles que no italiano é loro. Loro é eles, significa eles. Então eles serão. loro saranno. Verbo essere loro saranno. Eles terão loro. Avranno. Tá vendo o finalzinho aqui? ano. Ah, Ai, olha aqui, mas por que esses dois N's aqui? A dupla consoante no italiano reforça somente o som. Você fica, em vez de ser, por exemplo, se tivesse um N só, seria avrano. Avrano. É, é, é, um, é o som, é só um pouquinho mais forte do que se tivesse só uma consoante. Em vez de avrano, é avrano. Tá vendo esse? Assim? No. Avrano. Saranno. Aqui, vocês, desculpe, eles trabalharão, loro lavoreranno e finalmente eles partirão, loro partiranno per la Svizzera, eles irão, né, eles partirão para a Suíça, loro partiranno per la Svizzera, partiranno. Então, olha só que interessante aqui as terminações comuns aos verbos no futuro. Vamos estudar esse verbo, esses verbos no futuro, essas terminações, através da letra dessa música linda e maravilhosa? Depois me conte também se você já conhecia essa música. Vamos aqui. É, então, como eu disse, come il sole all'improvviso. Deixa eu escrever aqui. O título da música é come il sole all'improvviso. Esse ali improviso significa de repente. Começou-lhe improviso, é o título da canção. Então, ela começa dizendo assim. ó, Nel mondo, io caminerò. No mundo, caminerò, caminhar. Ó, lembra da pronúncia da dupla consoante? Nesse caso é caminare, caminare. Caminare, caminare. Diga aí em voz alta. Io caminerò. Como que é? Isso! Tá vendo o finalzinho aí? Eu caminharei. Simples assim. Futuro. Nel mondo eu caminerò. No mundo eu caminharei. Tanto que poi i piedi mi farão. Tanto que depois os pés e piedi. Tá vendo? Os pés no plural. e piedi. E é o artigo. Os. e piedi. Pés no plural. Tanto que poi e piedi me faranno male. Lembra disso aqui? Ó, esse final, ano. A, a quem se refere, ano? Loro, certo? Eles, lembra? Saranno, lavoreranno, partiranno, avranno. Né? Então, os pés, literalmente, é me farão mal. Ao pé da letra, mas a gente não diz isso, né? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer doer, machucar. Se você está com alguma dor, você fala assim: me fa male la testa, me fa male la testa. A gente está falando do futuro, né? Então, por exemplo, digamos que a minha cabeça vai doer, doerá. Então, eu direi assim: me fará male la testa, me fará male la testa. Por que fará? Porque é la testa, lembra? Terceira pessoa do singular. La testa fará, me fará male. Certo? Neste caso, como é plural, i piedi me fará no male. Então, os pés doerão. Io uma outra volta. Eu caminharei uma outra vez. E aí continua. E a tutti domanderò. Que que é domandare? É perguntar. Então, o que isso aqui quer dizer? E a todos, perguntarei. Perguntarei futuro. Io domanderò. Olha o final, o. Oh. Io domanderò. Finché risposte non ce ne saranno più? Finché risposte non ce ne saranno più? Até, que. Finché, até, que. Fino a que. Fin que? Até que ris, respostas, plural, risposte, non ce ne saranno più, não existirão mais. Tá vendo que esse saranno, no, no, é a terminação pra, do plural, certo? Le risposte, que estão no plural, non ce ne saranno più, não existirão mais. E eu domanderò uma outra volta. Eu perguntarei uma outra vez. Agora, aguenta coração, vamos cantar juntos, cante você também. Lembrando, não somos cantores, né? Mas a gente gosta de cantar, então, é, cante junto aí comigo ou diga, se você não conhece o ritmo, diga uh, em voz alta isso daqui que eu for falando para você ir treinando pronúncia também, tá bom? Isso conta muito, faz total diferença. Então, <coughs> vamos lá, é assim. Nel mundo, eu caminero, tanto que poi, e piedi me faranno male. Eu caminero, outra volta. E a todos eu demanderô, finque resposte não ce ne saranão e Eu demanderô uma outra volta. Espero que estejam todos aí, que todos tenham Cantado ou lido juntos. Olha aqui a pronúncia. O VOLTA. L antes de consoante. Talvez, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade, de dificuldade. Porque a gente faz no português com som de U, né? Seria... Se lêssemos em português isso daqui em italiano, seria... O outra VOLTA. Mas não, no italiano, o L antes de consoante. Ou no finalzinho de palavra, é... Então, olha só, você encosta a ponta da sua língua aqui atrás dos dentes frontais. Então você vai assim, ó, unal, unal, tá vendo? Você emite o som enquanto a sua língua estiver encostadinha ali atrás dos dentes, ó, Unaltra travolta, ok? Continuando aqui, ele diz, amerò em modo que il mio cuore, que a verbo amare. Amar. No futuro, tá vendo a terminação? Tá falando de quem? Quem é que amará? É isso, io, quando se fala em se tratando de io, o final é o, então io amerò, eu amarei. Então, ameró, em modo che il mio cuore, de modo que o meu coração, lembrando aí a pronúncia desse CH, CH no italiano, que ele, ele só vem antes de e ou i, tá bom? O ch tem som do nosso que, tá? Então, antes de e, se pronuncia que, antes de e, se pronuncia que. Então, o significado disso, disso daqui, ó, desse que, é o nosso que no português, que a gente escreve com que ou e. Então, amerou em modo que o meu cuore, amarei de modo que o meu coração me fará tanto male doerá tanto machucará tanto meu coração ficará tão machucado sempre futuro Il mio cuore me fará male, me fará male, porque fará terceira pessoa tá falando do coração que começou -lhe ali improviso que como o sol de repente ali improviso de repente, Olha aqui, futuro de novo, scopierá. Às vezes você não vai saber o que é scopiare, mas você vai saber que scopierá é futuro. Isso já te dá uma ideia do que está falando. Il sole scopierá. Você já começa a ter uma ideia mesmo, às vezes não conhecendo o significado das palavras. Mas agora eu te digo, scopiare é explodir. Então, il sole scopierà, futuro. O sol explodirá. Vamos cantar? Então. Continua assim, ó. A mero em modo que o meu cuore me fará tanto mal é que mal é que como o sol é alimproviso Continuando, diz o seguinte: nel mondo, aqui, ó. nel mondo, io lavorerò. Esse verbo a gente viu. O que, que quer dizer? Io lavorerò. Eu trabalharei. Olha o final, ó. se trata, né? De io. Io lavorerò. No mundo, eu trabalharei. Tanto que poi, le mani me faranno male. Tanto é que depois as mãos, o quê? Me farão male. O que significa? Vão ficar machucadas. Ficarão machucadas. É, doerão. Estarão machucadas. Ok? Lemani Me farão no male. Sempre futuro. Final, olha aqui. Ano. Terceira pessoa ali do plural. Continua. Eu lavorerò Eu trabalharei. Outra outra volta, uma outra vez. Pronuncinha ali do L, outra volta. Amerou em modo que o meu cuore me fará tanto male, que, tanto que, como ele sol, ali improviso scopirá, escopierá. Isso daqui a gente já viu, né? Amarei de modo que o meu coração doerá tanto, tanto que como o sol, de repente, explodirá. Nel mundo Você é junto comigo Eu lavorerò Tanto que poi Le mani mi faranno male Eu lavorerò Un'altra volta Amero em modo Mi farà tanto male che, tanto che come il sole all'improvviso. scoppierà, Scoppierà. E nel mondo tutti io guarderò. In un in un mondo. Todos eu guardare significa olhar, não significa guardar. Olha aí um, um falso amigo, um falso cognato, né? Guardar em italiano é olhar. Então, io guarderò, que significa? Eu olharei. E no mundo, todos eu olharei. Tanto que poi, que cosa fará male? Tanto que põe gli plural, os olhos, por isso que aqui é faranno male. Os olhos me, é, ficarão doendo, ok? Me faranno male. Gli occhi me faranno male. Se fosse um olho só, eu vou olhar todo mundo só com o olho direito. Então eu diria: il occhio um só, il occhio destro, mi farà male. Então se é um só. L'occhio me fará male. Plural, me fará no male. Então, tanto que depois os olhos, meus olhos ficarão doendo. Ancora guarderó. Olharei ainda ou olharei de novo. Un'altra volta, uma outra vez. Nel mundo tutti io guarderò tanto que posso. Gli occhi mi faranno male, ancora guarderò un'altra volta. E finalmente, a última parte da música. E amerò, in modo que il mio cuore mi farà tanto male. O que isso quer dizer? Você já sabe. E amarei, futuro, eu amarei e amerò. De modo que o meu coração, em modo que ele meu cuore, me fará tanto male. Vai doer tanto meu coração. Male que como o sol ali improviso escopierá. Então, vai doer tanto que como o sol ali improviso, é isso aí, de repente, ali improviso scopierá, explodirá. E finalmente, olha, olha que interessante o final da, da música. Diz assim, Nel mondo io non amerò. Negativo futuro aí. Que basta colocar o non. Non. Nel mondo io non amerò. Eu não amarei. Tanto que poi, il cuore non mi farà male. Tanto que depois, meu coração nem vai doer. Meu coração não vai doer. Il, mio, il cuore non me fará male. Olha aqui, tá vendo? Antes a gente viu fará no male, gli occhi, porque é plural. E aqui é il cuore singular. Il cuore non me fará male. Não doerá. Aguenta firme aí a última parte da música e canta junto comigo. E amerò in modo che il mio cuore mi farà tanto male che male che come il sole all'improvviso scopierà, scopierà nel mondo. Eu não namoro tanto que por, il cuore não me fará mal. É isso aí! Você já conheceu essa música maravilhosa, é muito linda, né? Essa música é muito, muito bonita, muito profunda. Ah, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E que se você não deixou o seu like, que você deixe agora, que você me siga, que comente. Isso é muito, muito, muito importante para mim e eu já te agradeço desde agora. te grazio in anticipo. E se você quiser, além de me seguir no Instagram, Facebook, aqui, se você quiser ficar por dentro e receber também esse material, você se inscreva no canal no Telegram que está aqui na descrição deste vídeo que eu vou passar por lá esse material. E além disso, se você quiser saber mais como ser o meu aluno, na realidade, inclusive, é, estou fazendo essa aula hoje porque comentamos na aula ao vivo que tive com os meus alunos, é, esse final de semana Um deles, né, é, comentou sobre, Falou sobre essa música, de quanto ele amava Essa música, e nós falamos Sobre a letra dela, então foi por isso que eu tive A ideia de fazer isso aqui Então, olha aí, é, todo mundo lá Gostou da música, quem conhecia Dizia que amava, então eu espero que tenha Agradado você também, ok? E te vediamo na próxima Te vediamo proximamente com uma nova lezione di italiano. nos vemos Logo, em breve, com uma nova aula De italiano, um Batman